E aí, tudo bom? Estou eu hoje aqui no É de Casa e eu vou ensinar, na matéria de hoje, a colocar um arranjo de flores na mesa, que é muito simples de fazer. quero aproveitar para mostrar para vocês em detalhes como é que eu fiz, tá? O que que eu fiz? Eu peguei uma saladeira. Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá vendo? Uma saladeira de madeira, né, que tava aqui disponível, tá, na casa. Talvez você tenha uma igual aí na sua casa, né? Saladeirinha, ó, vazia, tá vendo? E o que que eu fiz nela? Eu passei, vou mostrar aqui, com calma, fita adesiva Durex, gente, ó tá vendo? Que eu passei Durex aqui. eu fiz uma trama de Durex, tá? eu coloquei eles assim, depois eu coloquei eles assim para fazer tipo uma grade, né? é uma grade que vai servir de base para colocar os raminhos de flores, né? então ó, ficou assim. você consegue mostrar? Ó, tá vendo? ali ó, aí forma vários quadradinhos, né? com a fita adesiva aqui, ó. tá vendo? E por cima, o que eu vim? Eu trouxe vários galinhos assim, ó, raminhos pequenos, tá? Desse mosquitinho aqui, ou chuva de prata, como muitas pessoas chamam, né? Que é uma flor super baratinha na feira, tá? E aí eu fui encaixando, ó, nessas bordinhas. E olha só como é que vai ficando, ó. Você vai colocando até a pontinha. Tá vendo? Eu começo sempre pelas bordas. Deixa eu mostrar aqui em cima. Eu comecei pelas bordas, tá? Depois eu fui colocando o meio, né? Pra ele ficar bem cheio, tá? E agora no final, ó, é só pegar esse último galinho e encaixar aqui. Isso eu vou fazer ao vivo, então eu não posso fazer agora. Mas você pode imitar esse arranjo de flores aí na sua casa. O que você pode fazer também é utilizar outro tipo de flor. Você pode usar essas flores aqui, ó. Que são uma graça também, ó bem pequenininhas assim, você vai pegando raminhos, né, alguns bolinhos delas assim e colocando, tá? Por isso, é, fica fácil de colocar esse tipo de flor ali na saladeira porque você fez a caminha, né, de durex antes, tá? Então você não precisa, você não tem um espaço muito grande para colocar flor. Você tem uns quadradinhos pequenininhos onde você vai encaixando. Então o que, que a gente fez, ó, vamos mostrar aqui, a gente fez uma caminha de durex, Tá? de fita que a gente adesiva fez uma aí trama super legal de fita adesiva bem simples para poder colocar as flores Perfeito. por cima Perfeito. aqui eu vou olha finalizar só, olha, olha o toque que isso dá na mesa é aquela flor bem basquinha que a gente compra na feira Baratinha, inclusive baratinha ó aqui Finaliza Olha que ela. que graça que fica. E fica super bonito, um arranjo. E aí, gostou da dica? Aproveita, comenta aqui embaixo, me diz o que você achou e se você fez aí na sua casa. Eu vou adorar saber. E vai ficar muito lindo. Vou te mostrar aqui no final como é que fica isso aqui em cima da mesa. Um beijo e até o próximo vídeo.